Deputados, podem se acalmar, se acalmem, se acalmem, se acalme, deputados, se acalmem deputado Gleice se abar... se acalmem deputado. Vai baixar para grosseria. Vou roubar o relatório, Cuidado, o relatório. presidente, que tem gente que está acostumada a puxar as coisas. Aí. presidente, está lá o do deputado Marcelo Freitas para proferir o relatório. Presidente. Chame a segurança, presidente, chame a segurança Presidente, presidente, presidente, presidente. Um minuto, um minuto Vamos bater presidente. presidente Presidente, presidente, questão de ordem Presidente Vamos lá, presidente Presidente, presidente, presidente. Vamos à leitura do parecer, presidente Absurdo aí, o, dele... o, o deputado está armado aí, presidente Presidente. Tem um deputado armado aí, presidente. Presidente, peço presidente para que faz a checagem aí, presidente! Tem um deputado presidente. armado aqui, presidente. Tem um deputado armado aí na sua mesa, presidente. Senhor presidente. presidente! Presidente! Delegado Valdir, presidente! Armado aí na sua frente, presidente! Presidente, eu queria requerer a segurança da casa, que fechasse todas as portas até o senhor fazer a checagem do deputado que está armado, contrariando o artigo 270 e o 271. Há um o deputado, aí. Presidente! Deputados, peço que todos tomem seus assentos. Deputados, peço que todos vocês sentem. Pessoal! É o um delegado... Quem tá armado aí na casa. Por favor, mantém o decoro. Ninguém sai. Vou suspender por 10 minutos. Não, não, Tenho respeito. Não, não, respeito. Manda o seu líder então ter o presidente. respeito. Presidente. Ele, manda o seu líder ter respeito. Tá apontando o dedo pro deputado, ameaçando ele. Que isso, pô. Deputados. Presidente, isso aqui é o parlamento. Senhor presidente. Não é o ringue, não. O que esse deputado tá pensando? Presidente. Senhor Vocês estão criando motivo favor, para procrastinar, é parem com isso. estão criando motivo para atrapalhar o mandamento presidente, da audiência. De Deus. Senhor presidente, presidente apenas dê continuidade é presidente o que fez o gesto Deputado, de arma. Eu peço aos membros da base, presidente. Que o presidente, sem ensaiado, que presidente, para querer paralisar. Morrem. Dê continuidade. Também. Dê continuidade. De o deputado Eduardo Bismarck, senhor presidente. O deputado Eduardo Bismarck. Senhor Maria, o deputado Valdir. Vamos acalmar, senhores. Então, vamos acalmar. Senhor presidente, vamos resolver o Senhor presidente, em que... um caso como esse, Vossa Excelência, isso o regimento para chamar a atenção Júlio, é questão de ordem, presidente, de da mesmo. Vamos por acalmar, senhores. Que é... ah, então, é deputado Maria atenção. do Rol. já Falou. falei com o deputado Valdir.